Faz com que você se sinta melhor. Eleva sua autoestima. Tem sempre uma mensagem para te ajudar. Abençoa a sua vida. Te deixa informado. Traz resultados. Por esses e outros motivos, é a campeã em fidelidade. Experimente ser abençoado. 104 FM, a rádio do povo de Deus. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos, não representam o ponto de vista desta emissora.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 Agora estamos chegando na sua manhã de sexta-feira para iniciarmos mais uma vez o nosso debate 104. Eu sou o Alessandro, vamos juntos, até logo mais meio-dia, né? Você que acompanhou aí a programação da 104... Desde cedinho, desde as 7 horas da manhã, desde as sete vinte da manhã. E um grande abraço para você, excelente sexta-feira, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Continuamos aqui com a programação 104 e a partir de agora, então, o nosso debate 104, né? Lembrando para você sempre aí que o nosso debate nas sextas-feiras, ele é ao vivo, tá certo? Nas sextas, ao vivo e aos domingos nós temos aí a nossa reprise do debate 104. Sempre contemos temas aí que com certeza vai ser de muita ajuda né de muito é, é, de, de muito debate aqui para você e fortalecendo aí uh, o nosso espírito né para sempre entendermos aí melhor a palavra do Senhor tá certo vamos então começando o nosso debate 104 hoje aqui na nossa programação vamos saber agora qual é o tema do dia Começa é o tema do dia Hoje nós vamos falar sobre as guerras que estão acontecendo ou que vêm acontecendo ao longo da história, né? As guerras que vêm acontecendo, significa a vinda de Cristo? Se as guerras que vêm acontecendo é o um sinal da vinda de Cristo, isso significa que somos predestinados? A guerra é culpa do homem ou é plano de Deus? Como não se apavorar com o início das dores? Isso então... É o nosso tema de hoje, essas são algumas das questões né, que serão levantadas aqui para os nossos pastores convidados que já se encontram aqui no nosso estúdio e nós vamos apresentá-los agora para você que está ouvindo aqui a nossa 104, nosso debate. Debate 104. Conheça os pastores convidados. É hora de apresentarmos então os nossos pastores convidados de hoje, né? Como sempre, homens de Deus, né? Homens maravilhosos aí que vão trazer para nós um pouquinho mais da palavra de Deus hoje, abrir aí ainda mais o nosso conhecimento. Deixa eu começar apresentando aqui, né? Desejando bom dia, Paz Pastor Santiago da Igreja Batista Chamã, lá do Vila Mariana. Paz Pastor, seja bem-vindo. Amém, meu querido irmão Alessandro, nosso amado pastor Charles... E todos os ouvintes aí, que Deus abençoe, que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo nos ilumine, nesta manhã nos dê graça, para que possamos aqui ser uma luz, né, através da instrução das escrituras, para que o entendimento, né, seja aberto e para que possamos estar mais perto de Cristo, né, tendo a certeza e a convicção da nossa salvação. Amém, pastor, seja bem-vindo Também o nosso bom dia aqui, especial também Para o pastor Charles Smith, lá da Igreja Batista Shalom Na Ilha dos Araújos Pastor, seja bem-vindo, paz mais uma vez É muito bom tê-lo aqui conosco, pastor Paz do Senhor, um bom dia, né? A todos os ouvintes da rádio Pastor Ever, que hoje finalmente eu tô encontrando com esse homem aqui nos <risos> estúdios E olha, eu não posso deixar de mandar um abraço para uma família Fica à né? vontade. Da Glaucia, o Fagner e o João Pedro, que acompanham o debate. Só que eles estão na vida boa, viu? Que eles estão em Prado. Que benção. Estão lá, passando a semana, né? E, Flores, você não mandou um abraço no último debate. Então, um abraço para essa família muito amada também. E que a gente possa ser usado como um canal do Senhor nessa manhã, né? Porque Amém. o tema é muito apropriado para a volta do Senhor Jesus. É, inclusive, nós estamos vivendo nesses dias, né, pastor? Esse tema de hoje, né? Mas então, pastor Charles Smith, já que nós né, o cumprimentamos agora, vou deixar para o senhor hoje então é, fazer a nossa oração de hoje para que possamos ter aí, né, para que o Espírito Santo venha falar conosco, é, venha nos iluminar né, e trazer aí a sabedoria para estarmos passando esse tema aí para os nossos ouvintes, pastor. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós queremos agradecer por nós estarmos aqui, Pai, podendo estudar e refletir sobre a palavra do Senhor. Tudo o que está acontecendo no tempo presente aponta para a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o amado e o desejado das nossas almas. Que o Senhor nos fortaleça nesse tempo e, assim como aquelas virgens que dormiram, que nós possamos ter reserva de azeite na nossa candeia para que se o noivo chegar perto da meia-noite, ninguém fique de fora das bodas do Cordeiro. Amém. Muito obrigado por esta oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando a preciosa palavra do Senhor. Sim. Abençoe o lar de cada ouvinte, a nossa cidade, esta nação. A palavra diz que o Senhor é o príncipe da paz. Traga paz, Senhor, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo mas que confirmam de que a qualquer momento o Senhor voltará para nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o nosso clamor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 104 FM. 104 FM. Muito bem, dando início, então, ao nosso Debate 104 dessa sexta-feira. Tivemos, então, a apresentação dos nossos pastores convidados, né? Pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom na Ilha dos Araújos. Também pastor Eber Santiago, da Igreja Batista Xamá, do bairro Vila Mariana. E lembrando que você também pode participar do nosso Debate 104, tá bom? De que maneira você pode participar? Você pode participar ligando aqui no nosso telefone, falando conosco ao vivo, através do 32790104. Também você pode estar tá mandando aí a sua pergunta, né, de repente, a sua dúvida para o nosso número do WhatsApp. Mas manda mensagem de texto para ficar mais fácil a gente estar tá identificando você em meio a tantas participações que nós recebemos aqui através do nosso WhatsApp, tá bom? Você manda mensagem de texto para o número 33999 Não precisa se identificar se você não quiser, tá bom? É só você mandar aí, né, ah, de repente, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua participação, se quiser se identificar também, quiser mandar um abraço aqui para os pastores, né? Quiser interagir com os pastores, pastor Charles, pastor Eber, também pode ficar à vontade, tá bom? Lembrando, então, o número do telefone da 104 para você falar ao vivo no nosso debate, 3279-0104. E o número do nosso WhatsApp é o 33999610104. 961 Pastor Eber Santiago, vamos lá, então, começando o nosso debate 104, pastor. As guerras que vêm acontecendo, significa a vinda de Cristo, pastor Eber? Já quero deixar um texto aqui, já de início aqui. É, primeira, Tessalonicenses capítulo 5, verso de 1 ao 5, diz assim. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente como as dores de parto a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. O texto está trazendo para nós aqui um entendimento de todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus, confessaram a Ele, receberam o Espírito Santo, a graça, o favor merecido, e esse Espírito Santo, que é uma pessoa que habita em nós, abriu os nossos olhos, e não tem nada oculto àqueles que entregaram a vida a Jesus, e que tem um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, porque tem muitos que entregaram a vida a Jesus, e não tem intimidade com o Espírito Santo, estão com a vida toda bagunçada, estão tá pensando só com as, nas coisas da terra, só pensando em viver aqui, mas aqueles que têm um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, já está tudo revelado a nós, para a igreja, nada está oculto a nós. E tudo que está acontecendo são sinais claros da volta de Jesus Cristo, né? Na volta de Jesus Cristo. E não adianta nós corrermos disso, porque cada dia nós vemos os acontecimentos e testificando tudo que já está nas Escrituras. O que nós precisamos é abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo, guie nossa mente tire né, todo o sentimento mundano, prazer mundano de nós, né, pelas coisas do mundo, e que viemos seguir aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Tá certo. O senhor concorda, pastor Charles Smith, que essas guerras que estão acontecendo, a gente tá vendo aí, né, inclusive, é, tá dando um, um, um grande destaque né, para essa invasão da Rússia é, na Ucrânia recentemente, mas nós sabemos que as guerras, elas vêm acontecendo ao longo da história da humanidade. Então vem essa pergunta, será que significa a vinda de Cristo mesmo, pastor? Olha, eu vou usar um texto que está em Mateus 24, que ele é um sermão escatológico, né? onde Jesus vai falar sobre os sinais que antecederiam a sua volta. Uhum. No verso 6, ele diz assim, E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Aí o versículo 8: contudo, esses acontecimentos serão como as primeiras dores de um parto. Bom, eu acho que nós podemos encerrar então, né? Já o debate por aqui que o pastor Charles M. já já resumiu o debate de hoje, mas pode, a palavra novamente, Vamos pastor. Lá. Eu acho interessante quando Jesus, ele, ele, ele compara o seu retorno, a sua segunda vinda uhum. com as dores de parto de uma grávida. Porque qual é o maior sinal, né? De que uma mulher está prestes a dar luz? São a intensidade dores. e a frequência das contrações. Certo. Então, ela percebe que a hora do nascimento da criança já se aproxima. E Jesus faz uma analogia muito bacana nesse capítulo 24, né? onde ele vai falar de outras coisas que iriam anteceder o retorno dele. Então, o que nós percebemos é o seguinte, é, o mundo, no mundo todo, está se crescendo, e isso está sendo validado pelos governos, todo sentimento anticristão. Nós estamos percebendo que o que era velado, o que era oculto, agora está se transformando em projeto de lei, né? As nações estão mostrando claramente um sentimento de, de uma antipatia natural contra tudo que se refere a Deus. As guerras, na verdade, elas são a ponta do iceberg. Jesus falou, tem que haver guerra, né? E rumores de guerra. Por quê? Porque essa é mais uma evidência entre tantas que nós temos de que ele já está às portas para vir nos buscar. Né? Então, é, é, eu acho que esse texto de Mateus 24, ele já deixa claro para nós, né? que nós ouviríamos falar de guerra e rumores de guerra. Eu vou deixar um pouquinho mais adiante, porque com essa invasão da Rússia na Ucrânia, tem se levantado muito nas redes sociais a profecia de Ezequiel no capítulo 38 e 39, tá? Uhum. Vou deixar pra gente falar um pouquinho disso mais adiante. Mas o texto escatológico de Mateus 24 já deixa claro que entre fome, epidemia, terremotos, as guerras e os rumores de guerras são um indício de que a, né, Cristo já está prestes a voltar para nos buscar. É, e nós estamos vivendo isso claramente, né, pastor? Nós temos aí... É, em plena pandemia, Covid-19, que ainda não terminou, ainda surgindo essa guerra aí, né, na Rússia com a Ucrânia, que os grandes líderes mundiais estão até é, é, temerosos com relação a uma guerra nuclear, né, que poderia aí devastar praticamente... Quase que toda, todo o planeta, porque hoje a gente estava vendo lá, é, inclusive eu confirmei né, agora há pouco a informação, as bombas atômicas hoje, as bombas nucleares hoje, elas são 100 vezes mais poderosas do que as de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Aí você pega o arsenal hoje, né, é, Estados Unidos tem mais de 5 mil bombas nucleares, a Rússia também mais de 5 mil bombas nucleares, então realmente... Está a próxima vinda de Cristo, não é, pastor? Alessandro, eu acho que um detalhe que a gente tem que, que lembrar é que tudo vai desencadear um conflito das nações contra Israel. Uhum. É, quando, em 1991, a União Soviética ela se desfez, a Rússia perdeu muita coisa. Né? Ela perdeu saída para suas mercadorias, para escoamento de petróleo, de gás natural. E, e o Vladimir Putin, ele deixa claro que o desejo dele é restaurar a glória que a Rússia tinha enquanto a União Soviética existia. Então nós estamos falando aqui de um poder que está se fortalecendo, mas quero lembrar o ouvinte que está do outro lado, que Deus está no comando, porque tudo está indo de acordo com aquilo que já foi profetizado. Né? Então eu, eu vejo que essa intenção do Vladimir Putin A gente percebe que a China está muito calada Porque a China também tem interesses né Ela já deixou claro de reanexar Taiwan A gente percebe que o Talibã recuperou o poder que tinha no Afeganistão Então assim, para nós, como o pastor Eber diz Para nós que estamos esperando a vinda do Senhor né? Com reserva de azeite na candeia A geopolítica internacional ela está indo exatamente na direção do que a Bíblia alega Tá certo. Eu tenho a participação aqui agora é, ao vivo pelo telefone. Me parece que é o Paulo, né? Sempre participa aqui conosco. Bom dia, Paulo, a paz. Bom dia, Alessandro. Gaspar paz. É pastores também. É, tá com um pouco de microfonia. Deixa eu ver aqui se eu conserto aqui. Não sei se é o meu ou se é aí. Tá, nós abaixamos aqui já tudo, Paulo. Tá, aqui eu tô com o celular no ouvido. Tá certo, mas... Amém. P pode, ser, pode ser problema de linha mesmo. Ok. Concordo com o que os pastores estão falando, pastor Charles, pastor Heber. É, esse texto de Mateus, algumas bíblias falam sobre nação contra nação, reino contra reino. Logicamente que eu estou forçando aqui um pouquinho o texto Ok, talvez numa exegese Colocando o i Ok, mas Quando fala assim nação contra nação Ok, são países E reino contra reino Será que não é o próprio Povo de Deus lutando contra si mesmo? Não, a minha está certa A sua está errada A minha é a verdadeira, a sua é falsa E quando fala também Sobre a questão de rumores de guerra, terremotos, peste. Aí a minha mente vai lá para o Salmo 91, versículo 3. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste perniciosa são doenças para a morte. E lá em Isaías, fala, entra para dentro do teu quarto por Sim. um tempo. Fecha a porta até que passe a ira do Senhor e vocês não encobrirão Vossos mortos Será que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo Nessa pandemia? E quando o pastor disse Que o Espírito Santo está falando com nós O tempo todo, conosco O tempo todo A questão é Como a gente vai escutar essa voz do Espírito Santo Se não temos O prazer de estudar a Bíblia Do jeito certo E como ela tem que ser é, obedecida e observada então são algumas uh, informações que a gente tem que é bom ouvinte uh, atentar para isso, porque a volta de Jesus está mais próxima do que qualquer pessoa imagina Tá certo Paulo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui Deus abençoe grandemente e sempre Amém. temos aqui o nosso telefone As nossas linhas liberadas para você, tá bom Paulo? Amém Muito, muito importante essa, essa observação que o Paulo deixou aqui para nós, né pastor Heber? Olha, o Paulo disse sobre é, o Espírito Santo Quem vai nos dar o um entendimento para conhecer as Escrituras é o Espírito Santo se nós não tivermos relacionamento com Ele, nós não teremos a revelação da Palavra. Porque só o Espírito Santo, Ele pode nos dar essa revelação da Palavra. Então, eu conheço muitas pessoas que lê muito Bíblia, conhecem muito Bíblia, mas não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Porque não tem tempo para relacionar com Ele. Não conversa com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele foi nos dado, a Bíblia diz, Jesus diz... Eu subirei ao céu, sentarei direito do Pai enviarei o Consolador, o Espírito Santo Para que vocês não fiquem só E com o Espírito Santo Não tem nada a ver com a pessoa Mas com a pessoa do Espírito Santo Vocês irão fazer obras maiores do que eu fiz Então, essa falta de relacionamento com o Espírito Santo Tem colocado esse conflito muito grande entre as igrejas Esse conflito muito grande né, Entre o povo cristão né? Que na é. verdade igreja, a, a igreja hoje ela fica disputando quem tem mais membro, quem tem mais, mais entrada, né a igreja que tem condições de, de comprar ônibus, de, né? não tem nada a ver ter condições, é, é, é... a gente não pode ter isso como, como um debate de achar que eu sou melhor do que o outro. Agora, Muito que é importante, igreja... né, pastor, isso aí que o Paulo deixou é bem claro, que além dessa guerra né, que está existindo aí entre né, nações, essa guerra militar, digamos assim, também a guerra hoje cibernética também, existe realmente essa, essa coisa aí é, é do evangelho hoje, que muitos também têm a chamada guerra religiosa, né? Religiosa, e quando fala entre nações e reinos, o reino celestial do bem Existe o reino celestial do bem E o reino celestial do mal Existe um reino celestial do mal uhum. Onde está ali Satanás né Então falsos, existe pastores. guerra Entre esses reinos E nós temos esta guerra aqui na terra também A igreja combatendo Espiritualmente o reino do mal Com o reino de Cristo Através do Espírito Santo que está em nós né Então os dias que nós estávamos vivendo Eu estava falando com o pastor Charles Irmão, irmão Alessandro Ano passado eu estive aqui na segunda é, semana de dezembro, eu estava com alguns pastores aqui, e eu disse aqui, talvez alguns ouvintes vão lembrar, que nós íamos entrar no um ano 2022 com muita luta, com muita tribulação, mas aqueles que estivessem em Cristo, o Senhor ia sustentar, ah, porque hein. estava debaixo da, da palavra, e eu fui confrontado aqui, disse que eu estava colocando terror no povo, diz que a bíblia que eu estava lendo, não é a bíblia que eles estavam lendo, eu fui da batida aqui, o ano começou em 2022, com muita luta, o Espírito Santo revelou isso no meu coração, e o ano, o ano 2022 entrou com muita luta, enchentes, terremotos, guerras, enfermidades, que não acabam, a pandemia estava aí, e agora, né interessante, o que mais mata, vou dizer mais uma vez, sempre digo isso aqui, o que mais mata no mundo é a fome, mas isso não é mostrado e declarado aí. E está lá batendo a cabeça daqueles que não têm um relacionamento com o Espírito Santo e as Escrituras, preocupado com a pandemia. Mas o que mais mata é a fome no mundo. E o povo cada dia mais cego e o coração dele mais inclinado Para as coisas da terra e distante de Cristo O que mata mais aí. ainda do que, do que a, a fome que o senhor está falando aí né? Que a gente está falando da fome de comida Também é a fome da palavra do Senhor é né, pastor Olha, Amós no capítulo 8 tem uma palavra que o senhor libera né, Que viriam dias em que as pessoas teriam não fome de pão e nem sede de água uhum. Mas de ouvir a palavra do Senhor e andariam como errantes de um lado para o outro. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo agora em que nós temos facilidade para ter acesso à palavra, mas tem muito evangelho falsificado sendo pregado por aí. O sermão escatológico de Mateus 24, o Senhor Jesus disse que muitos viriam em nome dele. Isso né? é verdade. Gente, mas vamos entender uma coisa? Para ter algo falsificado, eu tenho que conhecer o original. Ninguém copia nada de outra cópia. Que Você como, faz né, cópia do original, né? Mas eu queria é, só chamar a atenção que, né, é, todo mundo fala assim, sempre houve guerra no mundo, ok. Mas Jesus está chamando a nossa atenção para a intensidade e a frequência com que esses acontecimentos vão acontecer antes da vinda dele, né. E, e, outro dia eu estava vendo que terremotos acima, por exemplo, de 6.0 na escala Richter, no século passado, foram 18, né. Nós lembramos aí de 2004, lá na, lá na Indonésia, aquele isso. tsunami que matou mais de 200 mil pessoas. Quer dizer, nós estamos percebendo que tem alguma coisa teoricamente errada com o clima. As catástrofes naturais estão aumentando de intensidade. Tem o Henrique Lobo, que é um amigo nosso, né, que ele fala sobre o mínimo solar, que é uma teoria que existe aí, que isso vai bagunçar o clima global. Né? É a explicação científica de algo que já está na palavra do Senhor. Então, Jesus falou o seguinte, preste atenção na intensidade e na frequência com que as epidemias, com que a fome, nós estamos tendo aí, por exemplo, doenças com novas variantes, nós estamos vivendo agora o coronavírus, que é uma prova mais atual do que essa, né? E a gente percebe que essa questão envolvendo Rússia e Ucrânia é um detalhe. É né? apenas um detalhe, né, passando? As peças estão sendo movidas no tabuleiro. Então, assim, né? as guerras... São uma evidência da vinda de Cristo? Segundo o próprio Jesus Cristo? Sim. Então basta ler o capítulo 24 de Mateus, que você vai ter essa resposta. É, inclusive, eu só me fez lembrar aqui agora que eu também já li, não lembro exatamente o capítulo, mas lá em Apocalipse, né? É, Paulo teve a visão né, de Deus mostrando para Paulo é, as carruagens de fogo, né? Lutando as guerras, ou seja, naquela época. Em que se nem conheciam ainda, digamos aí que pode ter tido a visão aí dos aviões, né? Dos caças que nós temos hoje, que fala sobre fogo descendo do céu, as guerras acontecendo. Então, realmente é muito importante. Agora, pastor Charles, se as guerras que vêm acontecendo é um sinal da vinda de Cristo, significa que somos predestinados, pastor? Está tudo escrito e vai realmente acontecer? É isso mesmo? Vamos entender, gente? Deus, ele é o agente condutor da história, o homem acha que está no controle quando ele toma certas decisões, mas tudo que o homem faz já está previsto pelo Senhor. Nós temos que entender. Eu não gosto muito da palavra predestinado, porque isso dá uma confusão imensa. <risos> e depois eu tenho algo dentro disso aí, fácil de entender a perê. Eu entendo, predestinação, a tradução não ficou legal, eu entendo como onisciência. Deus, ele sabe de todas as coisas antes delas acontecerem, né? Uhum. É claro que Deus, na sua onisciência, ele sabe quem vai ser salvo quem não vai. Ele sabe como é que as coisas vão acontecer. A gente tem todo o Antigo Testamento para ver profecias que foram faladas em relação ao povo de Deus. Nós vamos ter que passar por isso? Sim, Jerusalém foi cercada pelos povos inimigos. Quantas pessoas morreram nos cercos? Né? Em, em torno da cidade de Jerusalém. Não era Deus punindo e corrigindo o povo? Por que, que a gente pensa que nós estamos totalmente... Tem gente que tem uma visão que nós estamos na terra de Gozen e que as pragas estão descendo e que nós vamos ficar blindados em relação a isso. <risos> Quantos homens de Deus morreram nessa pandemia? Quantas mulheres? Demais. Será que eles não se apegam naquela coisa de que ah, se eu sou evangélico, sou salvo, nada me atinge? <risos> pois é, mas aí é uma interpretação particular que a Bíblia não traz nenhum embasamento para isso. Né? Porque se eu for pensar que mal nenhum chegará à minha tenda, isso vale para todos nós, a pergunta que fica é por que, que homens e mulheres fiéis a Deus morreram? Né? O que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Também está escrito na palavra. Né? O que acontece com o que sacrifica, acontece com aquele que não sacrifica. Gente, o céu não é aqui. Eu acho que a gente precisa entender que no céu não vai ter nada disso. Mas na terra nós estamos sujeitos a muitas coisas. Boas ou ruins? Pastor, é, eu estava olhando... Esse tema que foi passado para mim, quando fala de predestinação, a gente pode comparar como um pai. Um pai normal, o um ser humano, quando ele gera uma criança. Um pai, ele gera uma criança para morrer? Um pai, ele gera, mas a mãe gera uma criança para ela ter enfermidade, para ela se frustrar no seu dia a dia? Não. Ele gera, ele quer uma criança para que a criança cresça debaixo da sua tutela, para que siga os caminhos, se estude, tenha uma faculdade, se case e que seja bem mas no caminho dessa caminhada o filho vai começar a tomar suas próprias decisões sabendo que o caminho bom é esse não ouvindo o pai e andando para caminhos errantes então o Senhor nos predestinou para ele mas nessa caminhada eu posso decidir não querer ser predestinado a submeter à vontade dele e andar em caminhos errados é, para mim no meu entendimento é muito fácil entender a predestinação é muito fácil. Ele nos criou, né? Com o amor dele, né? Eu, eu tava ontem parando analisando, pastor Charlie e irmã como foi, Como é difícil. Foi difícil para Deus dar o seu filho. É, é só nós compararmos e pegarmos quem é pai, ou quem é mãe. Pega o seu filho e fala assim: aqui, ó, você agora, eu vou te dar você. Você vai ser maltratado para me salvar. É uma família ali e o pai ali vai ver, a mãe vai ver o filho sendo maltratado, castigado, porque a gente não olha e não sente essa dor, para nós entendermos um pouquinho, como, não, é, assim, Deus ele é todo poderoso, mas para entender que não foi fácil para Deus, dar o seu único filho, ver, sentir, né, tudo que ele passou, e muitas vezes nos dias atuais, nós, nós não valorizamos esse sacrifício, né? nós fomos predestinados, a servir a Ele, a caminhar com Ele, mas por causa do pecado, por causa do desejo da nossa carne, por causa do abandono da fé, por causa do nossos, dos nossos, nosso coração sair fora das escrituras, nós estamos tornando um caminho. Existe a Bíblia falando de dois caminhos, o caminho largo e o caminho, ali está bem claro o que Deus dizendo: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito nos leva à eternidade, o caminho largo nos leva ao inferno, né? mas cada um né entende da forma que ele quiser eu entendo essa forma está definido meu coração bem definido não tem conflito nenhum em relação de entender sobre isso o Alessandro só Sim. só para gente poder é, existem três eventos que ainda não aconteceram segundo a escatologia nós temos a guerra de Gog e Magog né que agora voltou nas redes sociais por causa dessa invasão da Ucrânia está lá nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel nós temos a Batalha do Armagedon, que será no final dos sete anos da Grande Tribulação. E aí a gente vê que o falso profeta né, e o anticristo vão receber a sua punição. E depois, no final do milênio, Gog e Magog volta de novo quando Satanás ele vai ser liberto. E ele vai ter uma última rebelião. E o final dessa última rebelião será como foi até o dia de hoje. Mas o que me chama a atenção, Paulo estava falando sobre nação e reino. Nós precisamos entender que quando a Bíblia foi escrita, muitos povos foram mencionados e trocaram de nome ao longo dos séculos, Sim. né? É, por exemplo, você pega Gênesis 10 verso 2. Nós vamos ver lá a descendência dos filhos de Noé. É, Jafé teve sete filhos. Dos sete filhos, quatro aparecem citados na profecia de Ezequiel 38-39. Então, você pega, por exemplo, Gomer. Gomer foi aquele que deu origem aos povos germânicos, que hoje nós chamamos de Alemanha. Né? Sim, sim. Você inclusive, pega... a, a Alemanha, né? no, no, na, na língua mesmo é, internacional, digamos, inclusive aí pelo inglês, é o Germany, né? Exatamente. Você pega, por exemplo, é, Magog. Magog também foi um dos filhos de Jafé. Ele era neto de Noé. Deu origem aos citas que foram os antepassados dos russos. Você pega Meseque e Tubal, isso não existe hoje, mas Mezek e Tubal para nós foram os povos que se estabeleceram onde é a Turquia. Uhum. Então nós estamos falando de povos que trocaram de nomes, mas que já estão biblicamente mencionados. Então o que é a guerra de Gog e Magog? Gog Ezequiel, há 2.500 anos atrás, ele fala que é um líder. É um príncipe, é alguém que vai juntar as nações do norte numa coalizão. E essas nações do norte, que é exatamente Magog, porque Magog se refere ao norte da Ásia e à região dos Balcãs na Europa, tá? E onde tem, a gente tem lá, Geórgia, Armênia, Azerbaijão. E o que, que vai acontecer? Ele vai liderar Magog contra Israel. E aí eu quero chamar a atenção, já que nós estamos falando de guerra, em dois versículos de Ezequiel 38, no capítulo 8 diz assim, no 38, verso 8, Passado muitos dias, serás convocado às armas. Deus vai chamar Gog, que é um líder, para atacar Israel. Com qual o objetivo? De manifestar a glória dele, como ele fez com o faraó no Egito. Quando Moisés foi enviado a faraó, Deus já deixou claro para Moisés que ele não ia dar ouvidos Mas Deus ia usar a dureza do coração de faraó para mostrar os sinais e os poderes, o poder de Deus Tanto para o povo que era escravo quanto para os egípcios Aí o texto diz assim, daqui a alguns anos, então nós estamos vendo o um cenário sendo preparado para essa guerra de Gog e Magog Atacarás uma terra que se recuperou da guerra cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. Israel não vive em segurança ainda hoje. Os países árabes estão fazendo acordos de paz com Israel. Israel tem um exército super bem treinado, nós já sabemos disso, mas a defesa de Israel vai diminuir, porque vai chegar um ponto em que eles vão se sentir completamente em segurança. E a profecia diz que é nesse exato momento que Gog, que é um líder, que vai liderar uma coalizão das nações do norte, vão atacar Israel. E aí no 11 ele diz assim, então decidirás... Deus falando sobre Gog, invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e incauto, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e nem trancas. Então, o cenário dessa guerra, que eu particularmente acredito à luz da escatologia, vai acontecer no final da primeira metade dos sete anos da grande tribulação. Porque, teoricamente, o anticristo vai ser um líder de paz. É, muita gente já acha que o anticristo já se manifestou, já está por aí, mas nem chegou perto. Posso né, dar uma humilde opinião? Eu creio que o homem que é o anticristo ele já esteja no mundo. Eu uhum. também Je Jesus ficou oculto até os 30 anos. Quem sabia que Jesus era o Filho de Deus, exceto os irmãos né? e, e, e Maria e José? Ele é revelado a partir do Jordão, porque o ministério dele, terreno, começa aí. Não é o anticristo? Ele vai copiar tudo que Jesus fez. Então, o homem que, que é o anticristo, ele já está sendo preparado. Agora, ele só vai ser manifestado quando o cenário for favorável para isso. O Espírito Santo ainda está agindo. Deus está conduzindo a história para onde ele quer que ela chegue. Certo? É interessante que o pastor Charles falou que né, os sete anos, no arrebatamento, isso é um, uma percepção minha, a igreja será arrebatada, o anticristo vai se manifestar, até então os três primeiros anos enganando ainda o povo de Israel, porque o povo de Israel é um povo fiel em adoração, eles dão a vida, eles não negam, e enquanto eles perceberem que é o anticristo, aí vai, vai ver aquela confusão, aquela briga toda, e no meu entendimento, é muito difícil um ser humano... Como nós, um brasileiro que não tem o temor como tem Ele conseguir passar pela tribulação Suportar aquele momento todo O judeu, ele já vai conseguir Porque quando ele entender, ele dá a vida dele Mas ele não nega o nome de Deus né nós Se nós formos olhar para o nosso contexto Qualquer coisinha... Tô saindo da igreja, tô abandonando Cristo. Qualquer tipo de lutinha, coisa banal da vida, que é uma discussão no casamento, uma luta financeira, uma enfermidade, né? Mas o povo de Israel é como os arábios. Eles são fiéis no Deus Alá. Eles dão a vida deles, eles crêem naquilo. E eles não negam e eles vão até o fim. Como o povo de Israel vai até o fim. Eles podem passar por luta por tribo Eles continuam adorando Deus, honrando a Deus. Então, ao meu ponto de vista, né? O meu ponto de vista é, bem, é, eles, são, eles são aquele povo que vai conseguir passar, talvez não em todos, mas pela, pela, pela tribulação naquele momento difícil, pela a fidelidade deles em relação ao temor a Deus. É, hoje, como diria o Cassiano, eita glória, tô aprendendo mais do que tudo aqui. Aí outra, né? Por é. exemplo, é, na profecia de Ezequiel, ele fala que esse Gog, que é um líder, né, que vai liderar os exércitos de Magog, que são os países que estão ao norte de Israel, ele fala que essa coalizão vai ter países aliados. Então, quando está falando a questão que o Paulo mencionou de nação e reino, cuxe né, é uma palavra que hoje, para nós, ela é usada no hebraico, mas cuxi é Etiópia. Você conhece a Etiópia. cuxe você não conhece, né? E, e, e puti, na verdade, é a Líbia. Então, na profecia diz que a Pérsia, que é o atual Irã, né? O parlamento iraniano já deixou claro que no que depender deles, eles querem o um enriquecimento do urânio para fins pacíficos. Você acredita mesmo que o Irã está querendo fabricar, dominar energia nuclear para fins pacíficos? Sendo que eles já deixaram claro que o desejo deles é eliminar Israel da face da terra. Né? E todas as nações que são contra Israel, elas têm uma característica em comum. Ou elas são seduzidas pelo comunismo, ou elas são seduzidas pelo islamismo. Então você percebe, de novo eu quero chamar a atenção dos ouvintes, escatologia é uma coisa que não dá para a gente falar em uma hora. Uhum. Mas a geopolítica ela está toda, tá toda sendo definida dentro daquilo que já está profetizado na palavra de Deus. Então eu vejo que, para quem está nos ouvindo, sabe, se você conhece a palavra de Deus e não obedece, eu te dou um conselho, conserta sua vida, coloca sua vida em ordem. Porque a gente, a gente vai até adiantar um pouquinho, né? Eu tenho que ter medo, eu acho que quem tem que ter medo quando ouve falar de guerra, terremoto, epidemia, esse tipo de coisa, primeiro quem não conhece a Deus, mas também não conhece porque não se interessa em conhecer. Você nasceu sabendo sobre futebol? Não, com não. certeza. Ninguém aqui, né? Uma mulher nasce já sabendo cozinhar, aprende. Então, aquilo que é do nosso interesse, nós corremos atrás. Então, é Paulo escrevendo a Igreja de Tessalônica, ele fala isso. Né? Que a vinda do Senhor vai ser para pegar quem? Os que não conhecem a Deus, mas que também nunca se importaram, nunca se interessaram em conhecê-lo. E aqueles que conhecem e não obedecem. Né? E Jesus falando lá no, no capítulo 24, ele falou, Quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerra, não vos desespereis. Por quê? Porque essa é a esperança de cada cristão desde o início do cristianismo. Gente, encontrar com Cristo. Né? nós pelo menos cantamos isso na igreja e é o que nós falamos o tempo todo oh. a guerra, a, a guerra, passar aqui para o próximo tópico já, que a guerra ela é culpa do homem ou é plano de Deus, pastor? tudo que está acontecendo na terra é culpa do homem tudo que está se mudando em relação a estações, em questão de tempo, em questão de água, em questão de terra, terremoto, isso é bíblico, mas é por causa da ganância, da avareza, do homem. Mas aí a gente volta lá naquele tema lá, é, é, o pastor não gostou muito da gente usar ali predestinados. Que nós falamos é, que já está escrito que tem que acontecer os terremotos, as pandemias, né? Isso não vem de, de, de, de ser contra essa, essa questão de que tudo que está acontecendo é culpa do homem também, não, pastor? O homem, ele tem escolha, irmão Alessandro. Ele tem escolha. Quando nós passamos a conhecer as escrituras, eu passo a saber o que é correto e o que é incorreto. Aí cabe ao meu coração decidir a fazer o que é certo. Entendeu? Fazer o que é certo. O homem, ele, ele tem direito de escolha. Então, só através das escrituras, tem muita gente que conhece Bíblia, mas vive uma vida toda atribulada. Uhum. Mas a palavra está lá. Por quê? Porque ele, muitos não têm credibilidade, não vê a Bíblia como uma credibilidade, como algo que é real, mas tudo está acontecendo. Mas tudo que acontece hoje, todas as tragédias que aconteceu hoje, já aconteceu... É culpa de quem? Do homem. Hoje. Ah, o que aconteceu lá em, lá em Petrópolis Por que, que aquele povo está morando, morando daquela forma? Por causa do homem. Eles poderiam morar em lugares melhores. Então eles não tinham condições, eles foram morar um lugar. Por que, que hoje, hoje, eles falaram que a enchente agora, mas nós vamos falar aqui em Valadares que nós vivemos isso aqui, né pastor? Eles falaram que todos, todas as enchentes, essa foi a que mais devastou, a que mais prejudicou, por quê? O povo vai indo, morando mais para a Ribeirinha, porque o aluguel é mais barato, consegue comprar o um lote mais barato. Mas ele sabe, se a água, a água encher, o rio vai tomar o lugar que é dele. E, e quem é culpado disso? Um homem por causa da ganância, por causa da avareza. Eles construíram há pouco tempo agora, uns predinhos aí para o lado do Palmeiras, lá em cima, e num lugar de uma terra muito ruim, né? um lugar distante. Porque as, a, minha, a, casa, a minha casa, a minha casa, minha vida, é mesmo que eu pegar aquela aquela família e tirar fora da sociedade, lugar isolado. Aí fizeram a reportagem há pouco tempo agora, anos atrás. Tudo caindo, tudo caindo, desbarrancando tudo. Cai. Por quê? Porque preferiu fazer num lugar mais barato, economizar, economizar dinheiro, investir dinheiro em outras coisas que eu tenho certeza que não é na infraestrutura da cidade. Então, se nós viemos desde lá da criação até o final das escrituras, nós vemos o homem, o homem não dando descanso para a terra, o homem não tendo descanso no seu coração, quanto mais o homem, o homem tem, mais o homem quer, e tudo está invertido hoje, molestando, a Bíblia nos ensina a abrir mão de tudo para herdar a eternidade, o mundo nos ensina a conquistar tudo, passar por cima de todos, para nós conquistarmos o mundo, não a eternidade, é, é, é, é o que, é, Jesus ele veio, abriu o mundo da sua glória, né e estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro não queria que ele lavasse o pé, Pedro não queria, Jesus disse, se eu não lavar o teu pé, tu não vai fazer parte de mim, Jesus estava dando ensinamento para ele, quanto mais você crescer, torna-se pequeno, ajudar aqueles que precisam, né ter o seu coração centrado, então hoje você vê, o pobre, que não tem um que a gente acompanha isso, trabalha com isso, Chega numa casa que ele não tem nenhum alimento, mas você chega na casa de um rico que ele tem fortuna na sua conta, e o coração dele não se toca de ajudar a tirar aquele pobre, entendeu? Então, por causa do quê? Por causa da avareza, por causa da ganância, por causa da soberba, por causa da vanglória e tantas outras coisas que nós podemos colocar, que são pecados, que muita gente acha que pecado, pastor, Jesus usam isso muito em algumas denominações, que é, é adultério, é trair mulher, é mentir. O que é a soberba? O que é a ganância? O que é a avareza? O que é a mentira? E tantas outras coisas que nós podemos colocar. Então, infelizmente, se o homem tiver decidido no coração, não, nós temos as escrituras, nós temos um Deus. Vamos caminhar, vamos caminhar da forma que Ele quer. Ele está nos dando oportunidade, mas infelizmente... Não é o que acontece, né? Olha, do, domingo eu estava ministrando a igreja, eu estava eu falando sobre o seguinte, né? A gente ouve muito falar assim, diga-me com quem tu andas... E eu te direi quem tu és. É, mas as pessoas com quem você se relacionam, elas vão interferir no seu destino. Onde você vai chegar? Porque eu posso andar com uma pessoa, por exemplo, eu posso ter relacionamento com uma pessoa que é mentirosa, mas nem por isso eu vou me tornar mentiroso. Porque a decisão de tornar mentiroso é minha. Então, não adianta ser uma boa pessoa se você está na caravana errada. A caravana que nós fazemos parte dela é a igreja, é o corpo de Cristo. A palavra do Senhor lá em Provérbios diz que anda com sábios e você vai se tornar mais sábio ainda. Então, eu, eu, eu, quando nessa né, pergunta que é feita aí, a guerra é culpa do homem? Tiago capítulo 4, ele responde isso. De onde que vem a guerra e a contenda e o desentendimento entre vocês? Das paixões que guerreiam dentro do seu coração. Vocês pedem e não recebem por quê? Porque pedem com a motivação errada. Então é o pecado. A guerra, toda a dor e sofrimento da humanidade é consequência direta do pecado. Nós somos seres caídos. É por isso que Cristo é o único caminho que existe para nós chegarmos até o Pai. Então, toda a dor, mesmo amando, nós somos capazes de fazer crueldade. Demais. Nós falamos que amamos a Deus. Alessandro, basta a gente olhar para a nossa conduta. Outro dia eu estava vendo o pastor Josué falando, o cara vai para o cinema, rapaz, ele não levanta. Porque não quer perder uma cena do filme, ele tá atento a tudo. No culto, o cara levanta o tempo todo, ir no banheiro, mas no cinema mas, ele não levanta. jogo de futebol também é a mesma coisa, né, pastor? Vai, vai lá, corre perigo, né? Leva a família ainda junto. Não né? é? E fica lá os 90 minutos, até mais de 90 minutos. Então, aí, eu digamos. acho assim, sabe? O texto de Tiago 4 é bacana pra, pra pessoa que ainda tem dúvida. porque Ele fala assim, olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. O que, que isso significa? Porque vocês pedem com a motivação errada. E Deus, gente, nos conhece. É né? Deus sabe quem eu sou, quem é o um pastor É quem é o Alessandro, fora daqui da 104. É, é, é, outra, outra vez eu estive aqui, falei de Namã, que Namã para mim ele, ele, é, ele une dois mundos, né? Porque ele era um general, um homem que era muito bem sucedido nas suas batalhas, a palavra diz porque Deus abençoava ele nas suas batalhas, ainda que ele não conhecesse. Mas dentro de casa, quando ele tirava a roupa, as pessoas sabiam que ele era um leproso. Então, apesar de ser uma autoridade acostumada a ser bajulado, porque ele era um general da Síria, dentro de casa as pessoas sabiam quem ele é. Então, eu acho assim, sabe, é, é, a guerra e qualquer problema que nós enfrentarmos é consequência direta do pecado. O pecado é a doença e Cristo é o remédio. Então, o concorda, então, que tudo o que está acontecendo, a guerra, tudo é culpa do homem mesmo. Vamos pensar só uma coisa para terminar aqui. Deus sabia que Adão iria pecar junto com Eva no paraíso? Antes de criá-los? Já. Agora, a, a diferença entre nós e Deus, Deus é amor, porque Deus criou mesmo sabendo que eles iriam pecar e já tinha um plano de redenção pronto. Porque Apocalipse 3,8 fala o quê? Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus, Ele sabe, pela sua onisciência, onde é que nós vamos chegar. Mas Ele faz intervenções no sentido de nos fazer voltar à presença dEle, né? E sermos curados dessa doença chamada pecado, que é só Cristo. Amém. Agora, pastor é, é, Eber, como, já que a gente está falando, né, que dessas tragédias, dessas guerras, né, é, das pandemias, dessas pestes que vêm acontecendo aí é, há muito tempo, né, e... Agora há pouco também os pastores falaram aí né, que Jesus ele nos ensina que nós devemos prestar atenção né, na intensidade né, dos sinais que estão acontecendo aí, que está sendo preparada a volta dele. Como não se apavorar com o início das dores? Oh, Amor, Alessandro, eu vou bater continuar batendo essa tecla, porque se nós, como cristãos, se nós cremos em Jesus se nós recebemos o Espírito Santo de Deus e temos a revelação das escrituras o Espírito Santo estaria para não colocar desespero no coração do cristão mas colocar paz e segurança esperança e fé no coração do cristão tá sabendo aí... que nosso tempo aqui ele é um tempo de passagem então um cristão um cristão que tem intimidade, aí a pessoa do Espírito Santo é fundamental, porque hoje mais... É, é porque difícil colocar assim, porcentagem. É, é que às vezes assim, os nossos ouvintes, os irmãos, eles pensam assim, ah, mas é, tá tudo escrito. Nós vamos ter que passar por isso, mas eu tô morrendo de medo. Mas e aí? Mas é isso que eu quero dizer. Hoje eu não, é muito difícil eu colocar porcentagem. Mas eu vou me arriscar em colocar uma porcentagem, talvez eu vou até errar. Mas de 80% dos cristãos não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Porque o que tem de cristão aí? Com ansiedade, com depressão, preocupado com o dia de amanhã. A Bíblia nos fala que tem que viver um dia após o outro fora das Escrituras. Mas quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, tudo que está acontecendo hoje, hoje mano, eu não tenho desespero, eu tenho paz. Porque o Senhor ele já, já me revelou e meu coração tem a convicção que em breve Jesus virá. E o meu coração... Eu quero viver, eu quero projetar, eu quero ter coisa Mas não é a minha prioridade, minha prioridade é a eternidade Só com um relacionamento profundo com a pessoa do Espírito Santo Que ele é uma pessoa, que ele vai trazer essa paz para o coração do homem Todo cristão que, tem uma, que ele não tem paz É porque ele não tem relacionamento com o Espírito Santo Não confunde relacionamento com percepção Você entra na igreja, você sente aquele repio Sentir arrepio, o homem ele sente a presença maligna também. Uhum. Você chega em lugar, não sentia alguma coisa do mal. Então, não confunda percepção com intimidade. A intimidade, você tem que ter tempo de oração, tempo de jejum, tempo de ler a palavra do Senhor, e deixar o Espírito Santo gerar em você a paz. Ô, ô irmão Alessandro, não tem outra forma de nós corrermos disso que não seja uma pessoa de Espírito Santo para trazer essa paz. Mas o que acontece com a humanidade hoje? O povo está pensando em só enriquecer, de ter, passar por cima e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E o nosso relacionamento com Cristo, hoje, nas igrejas, a igreja, um contexto geral, inclusive a nossa deveria estar pregando mais salvação do que nunca antes pregou, e que Jesus está às portas, esquecer de qualquer coisa, pregação de salvação, arrepender, arrepender dos seus pecados, mudar sua vida, mas em contrapartida as igrejas estão pegando a riqueza, tomar posse das coisas, vai, vai ficar tudo aí, vai ficar tudo aí, que a igreja está para ser arrebatada em qualquer momento. Pastor Charles Smith, o concordo então aí com o pastor Eber Santiago, que como diz Jesus, não devemos ajuntar né, tesouros aqui na Terra e sim preparar né, o nosso tesouro no céu e as pessoas assim ficam é, é, nessa história toda se perguntando mas tudo está escrito tudo vai acontecer as guerras estão aí, vão vir as guerras Deus já planejou tudo, já deixou tudo escrito, eu vou morrer, aí eu, a pessoa pensa, como é que eu não vou me apavorar com o início das dores? Olha, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, então eu acho que aí já tem uma visão distorcida do amor de Deus, né? Uhum. É, Paulo, quando ele está escrevendo o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, naquele tempo o pessoal falou que Jesus já tinha voltado, e, e aí os que estavam vivos ficaram tristes, porque pensaram que tinham ficado para trás, e os que morreram não iam participar da volta de Cristo. E Paulo vai explicar que primeiro os que morreram ressuscitarão, depois nós que estivermos aqui vivos, né? Não abrir e fechar de olhos, já tinha falado isso para a igreja de Corinto. Mas ele termina o capítulo 4 dizendo que nós temos que nos encorajar mutuamente com a notícia que Jesus vai voltar para nos buscar. Nossa Amém. alegria da igreja. Então pronto. O foco do cristianismo é esse: é a volta de Jesus. As pessoas hoje. Eu, eu, Jesus promete muita coisa para nós. Mas a maior promessa é a volta dele. Então, na escala de valores, a volta de Jesus tem que ser o que me move. Eu, eu não, a glória desse mundo passará. Gente, eu vejo o povo brigando por cadeira. Aqui ninguém é dono de cadeira. Você vai. Né? Cassiano não estava aqui conosco? Está enfrentando uma situação? Você está aqui substituindo ele Amanhã pode ser alguém que vai te substituir Está sentado aqui do meu lado Pronto né? eu, eu me assento na cadeira de pastor Mas é que eu não sou dono da igreja não Quando o meu tempo terminar, acabou Outro vai subir, vai sentar no meu lugar Então eu acho que a questão é Onde os seus olhos estão? Lamentações, para me encerrar aqui Lamentações 3, eu acho bacana que Jerusalém estava destruída Uhum. O povo já tinha sido levado para o cativeiro babilônico Como que isso deve ter machucado o coração de Jeremias? Porque Jeremias dedicou 40 anos do seu ministério profetizando Chamando a atenção daquele povo Para que eles se arrependessem para que esse mal não viesse sobre eles Mas quando ele vê a cidade destruída Ele fala assim, olha Eu sei que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos Elas não têm fim elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, Alessandro, se nós estamos vivos até aqui, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Amém. Sabe? Eu acho que apesar de tantas más notícias que estão chegando, o Salmo 112 fala sobre isso, que quem confia, quem tem um coração que realmente confia no Senhor, ele não teme más notícias. Você está entendendo? Então, eu acho assim, esse evangelho raso que promete... o o céu na Terra e que transformou a Igreja num balcão de negócios faz com que as pessoas tenham medo quando o dia ruim chega. Mas dia ruim tem para todo mundo. A vida não é feita só de dias bons, não. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ser consolados e nós temos que nos encorajar com a certeza de que Cristo voltará para nos buscar. Amém. Pastor Ebson, quer comentar? Eu quero. Eu quero deixar um texto aqui é, para nossa meditação aqui dentro de em questão das tribulações, das lutas, né? O que qual a posição da igreja, né, de nós como cristãos? Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio quem obtivemos igualmente o acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a alegria nossa está na esperança da glória de Deus. E não somente isto. Presta atenção, irmão Alessandro, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, em outra tradução está dizendo paciência, e a perseverança, a experiência, a experiência, a esperança, e ora, a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. Olha o que a Bíblia está dizendo, que em meio à luta, em meus aflições da vida, nós temos alegria se nós buscarmos no Senhor. Quando na tribulação nós nos gloriamos no Senhor, por que que nós, na, na luta nós temos que nos gloriar no Senhor? Porque nós sabemos que só Ele pode resolver o problema, pode nos confortar, nos dar segurança e nos ajudar a passar por aquele momento difícil. Então Ele diz, se glorie, se alegre no Senhor, porque meia luta Ele vai gerar em você a paciência. A paciência aqui, ela está ela tá simbolizando a pessoa de Jesus, porque só em Jesus... Nós conseguimos descansar e ter paciência. Né? Quando nós falamos em Salmo 46, verso 1, que o Senhor Ele é refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. A gente vê muitas pessoas falando, eu orei e coloquei na mão do Senhor. Eu falo assim, Deus pensou, você colocou na mão do Senhor, você está saindo correndo -é na tarde, todo mundo aí, contando o problema para todo mundo. Como é que você colocou na mão de Deus? Porque quando eu coloco na mão dele, eu não me preocupo mais, eu descanso. Descansa e deixa Deus agir, né, pastor? E deixar Deus agir. se a gente não deixar, aí o texto diz, que a esperança ela não traz confusão. Porque nós sabemos. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, aflições, mas tem bom, nós sabemos que nós vamos ter um momentos de aflições mas a esperança ela não traz confusão o Senhor continuará comigo, dependente de qualquer circunstância, o Senhor estará comigo até, né, se, nós, se não for aqui, na, se nós não participarmos do arrebatamento, né, na morte eu irei ressuscitar primeiro daqueles que estarão vivos ainda, estarei com tudo. Olha, e toda a criação geme na expectativa de ser liberto do pecado. Eu vou deixar aí porque a gente não tem tempo, Romanos 8 do 18 ao 23, né? O 23, ele só terminando, ele fala assim, nós que recebemos o Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Amém. Amém, amém. Bom, recebendo aqui a mensagem da Iara, dizendo que é bom dia, paz do Senhor, estou aqui ligada no debate, um abraço para o pastor Charles e para todos. Fala, Deus. <risos> abraço, Iara. Bom, Pastor Charles Smith, infelizmente nosso tempo aqui é né, curto demais, mas quero agradecer mais uma vez aqui, já chegando ao final do nosso debate 104 de hoje, né, aprendemos muito aqui, o Espírito Santo falou muito aqui conosco, espero que tenha falado muito também com os nossos ouvintes, gostaria aí de deixar o senhor à vontade para suas considerações finais, pastor Charles. Gente, agradecer o convite, dizer que é tempo da gente se posicionar na presença do Senhor, lembra da parábola das virgens, todas dormiram, mas a diferença é que cinco dormiram tendo reserva de azeite, e o azeite fala da nossa intimidade, do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Convidando a todos para virem participar conosco do culto na rua 14, 11:30 30. Toda quarta e todo domingo nós estamos reunidos ali. Logo depois da creche da ilha é fácil achar a Batista Shalom E você que está aí nos ouvindo é nosso convidado. Pastor Isabel Brinca que é a melhor escola dominical do lado de lá. A melhor escola dominical no meio do Rio é na Batista Shalom na ilha. Viu? Um abraço a todos. Amém, pastor Charles Smith. Muito obrigado mais uma vez. Pastor Eber Santiago, mais uma vez agradecemos né, a participação do pastor aqui no nosso debate 104. Fique à vontade de ir para as suas considerações finais. Amém, meu amado. Quero deixar aqui primeiro a Tessalonicenses 5,8. Diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Amém. <risos> e que o Senhor possa está nos abençoando quero que agradecer para mim uma honra tá do lado do pastor Charles né e também é um carinho muito grande por estar aqui agradecer todos os ouvintes né e dizer para vocês né se apeguem em Cristo meus queridos é tempo de nós arrepender dos nossos pecados consertar que errado na nossa vida confessar né a Bíblia fala que aquele que aquele que encobre as suas transgressões, provérbio 28:3 não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Amém. É tempo de nós vivermos isso, né? Arrepender os nossos pecados, confessar os nossos pecados, abandonar as práticas. Porque todos que estão nos ouvindo aqui ou qualquer cristão que está afastado, pastor, são pessoas que não têm paz dentro de si. Vive, mãe, não tem paz, não tem paz. O Espírito Santo não saiu de dentro deles, está lá rejeitado no canto, mas está lá. Né, e não tem paz, não tem alegria, então que volte para os pés do Senhor, que Deus possa te dar força, que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar, né? Mas para ele te ajudar, você precisa buscá-lo, você precisa né, abrir o coração. Então, nossa igreja ali no bairro Vila Meriana, Rua Santo Estevão, número 130, né? nossos cultos é quarta e domingo também, 19h30 hora, e que Deus abençoe, mas procura igreja perto da sua casa, né? Procure grande perto dessa casa, porque Jesus está lá também Ele é onisciente <risos> Deus ah, abençoe bem, Pastor, mais uma vez muito obrigado Bom, e assim chegamos ao final do nosso debate 104 Então, né, o debate 104 Lembrando mais uma vez que Nas sextas-feiras ao vivo, de 11 a meio-dia E ao domingo, aos domingos É uma reprise do nosso debate Tá bom? Para você, um final de semana Abençoado na presença Do Senhor, sexta que vem Tem mais um debate 104 a partir das 11 da manhã Fiquem com o nosso bom Deus Um grande abraço na sequência vem aí o programa Visita o lar Tchau, tchau. 104 apresentou Debate 104. Em todas as estações, o seu louvor está na 104. Meio-dia e 3 faz com que você se sinta melhor. Eleva a sua autoestima. Tem sempre uma mensagem para te ajudar. Abençoa a sua vida. Te deixa informado. Traz resultados. Por estes e outros motivos, é a campeã em fidelidade. Experimente ser abençoado. 104 FM, a rádio do povo de Deus. Está entrando no ar. O programa visita ao seu lar. O Rei Davi é conhecido até hoje como um dos maiores guerreiros que já existiu. Ele passou a ser respeitado por seu povo quando passou pelo Vale do Sal. Pois lá derrotou 18 mil homens do exército inimigo. Ganhou Davi renome quando ao voltar de ferir os sírios, matou 18 mil homens no Vale do Sal. Desde então, o Vale do Sal é conhecido como local de vitórias e conquistas. Atualmente, muitas pessoas veem-se atormentadas por espíritos malignos que são responsáveis pela destruição de suas vidas. Miséria, desemprego, dívidas, solidão, desentendimento familiar, doenças e vícios... São alguns dos exemplos do que estes espíritos podem fazer na vida de uma pessoa.